A grande viagem de Dilma para a China está se tornando um grande fiasco. As expectativas do Dilma era que ele traria finalmente investimentos ao nosso país. É claro que o que ele está fazendo é simplesmente vender o nosso território a preço de banana. Mas vamos aos fiascos em si. Mas antes, a nossa oitava rifa está com uma promoção. Você compra quatro rifas e leva cinco para concluirmos. Ela, rápido, certo? Estamos com um prêmio de mil reais para quem vencer a rifa. Agora, tá? Quais são os fiastos? Tem vários, vários, vários, vários. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, primeiro da Dilma. A sua fundação, além do acontecimento histórico, foi uma demonstração da falando do BRICS, né? Importância. De estabelecer uma estratégia e uma parceria, compartilhando as necessidades do, dos, de, desses países do Sul. Primeiro, como ela lê mal, velho. Tipo assim, você só tem um papel, cara. Você só tem um papel. É fazer esse discursinho de um minuto e ela mal consegue falar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah do Sul do Sul global ou seja o Sul que é esse esse esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte Ai meu Deus do céu não não não não imagina você é presidente desses outros países do BRICS, está ouvindo a Dilma falar do Sul que tem países do Norte What ou é o Sul, ou é o Norte. Não pode ser os dois. Aí, mas ele tá falando do Sul, geopolítico. Não, gente. Se é Sul, é Sul. Se é Norte, é Norte. Caramba, mano. Então a China agora é do Sul, mas é do Norte. Não, não funciona assim, minha querida. Não funciona assim. Do Sul, do Sul global, ou seja, o Sul que é esse, esse, esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte. Ela foi bem específica, do sul global. Que também conta com países do norte. Ah, e com o <risos> multilateralismo. Está sendo <risos> fundamental. Para... Aí corta para o né Nossa, eu nunca vi um meme pegar tão forte, certo? tá todo mundo agora chamando ele de tachade até em outros meios que são fora da política. Porque essa taxação toda aí não está afetando bolsonaristas. Não, está afetando todo mundo que faz compra. E aí, quando criticado, está né, lá na China, taxando tá a Shen, que é da China, olha o que o Haddad disse. Que não conhece a Shen. A... What? Não, não conheço. Então, assim, você, ministro da Economia, você está fazendo uma política que afeta diretamente uma dessas grandes empresas e... A grande parte desses consumidores e você nem faz ideia de que essa empresa existe. Tem duas coisas aqui. A primeira é que ele pode estar simplesmente mentindo. Sim, de fato ele conhece a Shane, porque ele quer pagar de inteligentinho. Falando que só conhece a Amazon, que, porque compra livro todos os dias. No maior estilo Felipe Neto, que a gente fala daqui a pouco. Mas como Felipe Neto, eu leio muitos livros. Alguém pergunta para ele: tá, me diga um livro que você goste. Eu gosto muito de livros. Gosto muito de livros. Fala um autor que você gosta. Eu gosto de muitos. Eu gosto de muitos. Aham, uhum, tá bom. Haddad, o Tachá de ler muitos livros. Parabéns pra você. Ou né? ele pode estar falando a verdade, o que é muito pior. Se ele é ministro da economia e ele não entende o que suas medidas estão impactando, se ele não faz ideia de quais empresas ele está colocando em risco, de quais consumidores ele está prejudicando, é ainda pior do que se ele estivesse mentindo. Porque demonstra que ele não sabe absolutamente nada do que está fazendo. Ai, oh, meu Deus do céu. É a Dilma Tachade Por favor, tô estou com tanta saudade do Bolsonaro e do Paulo Guedes que não fazem ideia, tá? E aí o Felipe Neto aqui tentou passar pano, falando... Não, não, que esses sites já é são... Tributados e aí, recebeu uma classificação de fake news aqui do próprio Twitter. Tá, como é que funciona, gente? O próprio Twitter tá ali onando hoje. Primeiro, ali com o Barroso, agora com o Felipe Neto. O Felipe Neto escreveu: Se você viu que o governo vai tributar a Shopee, Shen e AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita nesse site já é tributada em até 70%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. E aí, né? a fake news aqui. Isso não é verdade. Atualmente, consumidores, pessoas físicas, são isentos de pagar impostos em produtos abaixo de 50 dólares. Ou seja, não há cobrança de taxa. Empresas já pagam impostos para itens abaixo de 50 dólares. O governo alegou que isso ajudará no combate às fraudes. Ah, meu Deus. Ai, como eu amo esse novo Twitter. Eu, inclusive, escrevi lá para Elon Musk. Não sei se ele vai ler, mas por favor, Elon Musk. Dá, abre uma vaquinha aí. A gente apoia você para comprar o YouTube, para comprar o Instagram. Por favor, por favor. E aí vamos ao grande Dilma. Diversos sites de notícias do mundo inteiro estão escrevendo o seguinte. Que o presidente do Brasil quer destruir a dominância do dólar tá que esse site tem 2,3 milhões de seguidores aí saiu no próprio Washington Post um dos maiores jornais da história desse mundo Washington Post escreveu o seguinte Ocidente né para quem não sabe né não... <risos> não é o Oriente o ocidente ali representa Estados Unidos Europa Canadá mexe o ocidente esperava um parceiro mas ele tem seus próprios planos. Ou seja, o Lula comprando briga aí com os Estados Unidos porque ele precisa de investimentos da China, não é mesmo? E aí vamos lá porque também tem pérolas do Dilma aí. Ai, meu Deus. Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por quê? por que se perguntam e eu respondo para vocês porque o dólar é confiável ah mas eis o bitcoin é confiável ai mas e o euro e aí mas não sei o que lá e quais outras moedas sabe por que o dólar é confiável não é por causa do petróleo não é por causa da economia americana mas por causa de um exército de um trilhão de dólares assim você tem certeza que amanhã o dólar vai continuar a união europeia pode estar valorizada nesse momento mas amanhã estoura uma guerra lá e aí o que, que acontece? Essa própria moeda dissolvida. A China pode manipular o valor. Não vou comprar em rublos lá no, na Rússia, muito menos em real. Então, por quê, Dilma? Por que, seu imbecil? É, é claro que ele foi perguntar lá para o Haddad, o e o Itachad não sabia, né? Astriado no dólar. Por quê? Por, quê? por quê? que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Qual é a nossa moeda? Primeiro não existe nossa moeda. Tem a moeda brasileira, tem a moeda da China e tem a moeda dos outros países. Então o que ele que está querendo dar uma ideia aqui? De criar uma moeda única entre esses países. E é óbvio que isso seria horrível para o Brasil. Né? Então tentando comprar briga aí com os Estados Unidos de graça. tá? Aí tem um outro videozinho dele aqui pedindo dinheiro do BRICS para colocar na América Latina. É o áudio está abaixo, mas eu vou tentar ler aqui para você. Tá? O eu espero que esse banco tenha dinheiro para emprestar. Está pedindo que o BRICS tenha dinheiro para emprestar para a América Latina. Ou seja, ele foi lá para pedir dinheiro. Isso é óbvio. Países grandes como o Brasil, embora não precisem de preços, nós temos que ter capacidade de precisar de outros instrumentos de não possibilidade de um banco que tem que ajudar o país mais, mais, mais. eu tenho certeza que essas qualidades a populairea Dilma Rousseff, vai trazer e consolidar um novo patrimônio. ai ai ai então o que que nós temos que analisar aqui imagine a situação do ponto de vista da China os imbecis voltaram ao poder os imbecis já estão passando vergonha entre a própria nação é uma grande oportunidade deles simplesmente comprarem o Brasil a preço de banana. Xi Jinping deve estar muito feliz com o novo Dilma. Finalmente eles podem ter o Brasil comendo na mão deles. Se o Lula não conseguir investimentos chineses, se a China não prometer uma grana enorme para o Brasil, pode ter certeza que o governo do Dilma vai acabar com certeza. Porque simplesmente não dá para manter a economia só com promessas. Ele precisa dessa grana chinesa, por isso que inclusive ele compra briga com os Estados Unidos. Sendo um fiasco desse, pode, um, um ministro da economia que não faz nem ideia de que a China existe, quais são as chances da gente sair bem nesse negócio? Nenhuma, certo? Quero saber a opinião de vocês, apoiem o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.